Finalmente, chegamos ao fim desta disciplina. Imagine o alívio que você esteja sentindo e, ao mesmo tempo, um pouco de apreensão, não é mesmo? Pois bem, nós também sentimos um misto de emoções. Alegria pela missão quase cumprida e uma pequena dose de tristeza pela falta das nossas conversas virtuais. Para nós, é muito importante verificarmos como o nosso trabalho frutificou. Afinal, todo o esforço se deu no sentido de alcançarmos o seu objetivo. O nosso êxito depende do seu sucesso. Portanto, é importante que você manifeste sua opinião sobre o seu desempenho. Nesse sentido, teremos a autoavaliação. A avaliação presencial é construída de dois momentos. Primeiro, a elaboração do ensaio, lá na tarefa 4, desenvolvido durante a semana passada. O segundo momento será em forma de um seminário que ocorrerá no dia 2 do 8 e complementará a tarefa 4. Desse modo, os grupos deverão apresentar comentários expostos nas questões propostas naquela tarefa. Lá, todos terão a oportunidade de conhecer as opiniões dos colegas e interagir com outros grupos. A apresentação deverá ser montada em PowerPoint, Ok. Os critérios a serem avaliados estão disponibilizados na Biblioteca Virtual. Então é muito importante que você e seu grupo ponham atenção nos mesmos. Lembre-se de que, nesse dia, o coordenador do grupo também fará a postagem da tarefa 4, o ensaio. Veja bem, o Fórum 4 será novamente migrado para esta semana, a fim de que você e seu grupo finalizem o referido ensaio, que é parte da avaliação presencial. Quaisquer dúvidas não existem em recorrer aos tutores. Espero que você tenha tirado proveito dos estudos realizados nessa disciplina e que tenha percebido que é possível, sim, promover mudanças nos currículos da educação profissional em nosso país. Obrigada a todos!